Beleza? Vamos lá? Bom, é, passando aqui para mostrar para vocês algo que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, tá? O que, que é? Como transpor uma música, ok? Então, eu preparei esse vídeo rápido aqui, tá? Não me dei nem o trabalho de me colocar eu aparecendo na tela, nem nada, porque a ideia aqui é passar informação para vocês, tá? De forma aí totalmente de grátis, beleza? Vamos lá, então? Bom, Antes da gente continuar aí, eu quero dar um recado para você, tá? É, eu vou deixar aqui nos comentários o link do meu grupo no Facebook, ok? Um grupo só de tecladistas. Hoje já somos mais de 15 mil tecladistas nesse grupo. E fica aqui o meu convite para você fazer parte desse grupo totalmente de graça, tá? Vou deixar o link aí. Basta entrar lá. Lá eu posto de duas a três vezes por dia conteúdo. Então isso vai ajudar bastante. Eu peguei aqui... A música aqui, Santo Espírito bem-vindo aqui, tá? Santo Espírito bem-vindo aqui. Tararara, beleza? Só porque aqui tem três acordes, eu vou conseguir explicar bem rápido para vocês, tá? Então, qual é o segredo para transpor uma música de forma rápida? Você tocando na igreja, em qualquer lugar, tá? O segredo é simples. Você precisa conhecer os graus do campo harmônico, tá? Tem uma regrinha, né? E eu vou mostrar essa regrinha pra vocês já já. Conhecendo os graus do campo harmônico, você consegue, ó. <satussurra> Santa Espírita, bem-vindo aqui. Se eu quisesse tocar em Lá. Santa Espírita, ra, ra. Tá vendo? Então, a gente consegue transpor de forma rápida tá? e com a, um tempo e prática você vai conseguir o quê? Transpor na hora, sem ter que ficar fazendo conta em casa, fazendo anotação e nem nada disso. Beleza? Esse é o segredo. Vamos lá, então. Ó, a gente sabe que no campo harmônico nós temos sete acordes, tá? campo harmônico maior. Então, primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro menor, quarto maior... Quinto é o dominante, que a gente chama também é um, em tríade, é um acorde maior. Sexto menor e o sétimo diminuto, beleza? O que, que acontece? É, você precisa identificar o tom que a música está e os graus dos acordes. Então, essa música aqui, tá? Ela está em Mi, beleza? Então, Mi, dentro do campo harmônico de Mi maior, é primeiro grau. Lá. Dentro do campo harmônico de Mi maior, é quarto grau. Fá sustenido menor, dentro do campo harmônico de Mi maior, é segundo grau, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Vocês estão vendo aqui na tela, tá? Que a gente tem aqui uma tabela. E agora, o que, que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui, ó, o Mi, tá? Ó. Primeiro grau maior, tá vendo, ó? grau 1, um. tipo do acorde maior e aqui a tonalidade ó mi então aqui o primeiro grau é mi tá santa Espíritas, bem-vinda aqui beleza depois pula pro lá maior lá maior é quarto grau vem inundar encher depois vai para o sustenido menor segundo grau este lugar beleza só isso que eu quero transpor com vocês tá o que que acontece Vamos imaginar que eu quero transpor essa música pra... Vai, dó maior, como eu toquei aqui no início do vídeo, ó. Então, se eu sei que é grau 1, um, depois vai pro grau 4 e depois pro 6, ó. 1, um, beleza? Mi, tá? 4, beleza? Deixa eu pôr o meu mouse aqui, deixa eu ver se aparece. Não aparece. Mas vamos lá, ó. É, grau 1, um, Mi Beleza Grau 4, Lá E grau 2, Fá sustenido menor Entendi isso, eu só vou ir lá e pegar a tonalidade Se eu for para o Dó maior, olha o que, que vai acontecer Grau 1 um de Dó maior, Dó Beleza Grau 4 de Dó maior, Fá Grau 2 de Dó maior, Ré menor. Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Beleza? Então, assim eu consigo transpor de forma rápida. Pode parecer complicado e difícil, mas não é. Vai por mim, tá? Não é complicado, não é difícil. Com o tempo e o estudo, é, você consegue dominar isso. Tranquilamente, tá bom? Deixa eu mudar aqui o tom aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É, lá bemol... Não, lá bemol o povo vai chorar. Vamos ver aqui. Vamos pegar lá e é lá maior. Beleza? Então, ó. Grau 1 um de lá maior, lá. Tá? Grau 4 de lá maior, ré. E grau 2 de lá maior, si menor. Tá? São, Santo Espírito, é, tá vendo? Vem vindo aqui. Vem, não e encher este lugar. Ok? Então vocês vão ver que não há uma dificuldade muito grande quando se usa os graus, tá? É, se eu pegar outra tonalidade aqui, ó, vamos lá. Já fiz. Eu tô pegando só tonalidade natural para ficar fácil. Mas vamos pegar aqui, ó, Fá sustenido maior, beleza? Vamos, vamos dificultar, vai. Ó, grau 1 um de Fá sustenido é Fá sustenido. Beleza? Grau 4 de Fá sustenido é Si. Tá? E o grau 2 é Sol sustenido menor. Tá? Então, ó. Santa Espíritas, bem-vindos. Aqui vem dar encher este lugar, beleza? Então, levando em consideração os graus, você consegue transpor qualquer música tranquilamente, seja a música da harpa, seja de onde for, entendeu? Ó, se a gente pegar uma harpa aqui, ó, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Então, se eu for fazer a conta aqui, ó, ré, tá? Vamos olhar aqui a tonalidade de ré. Deixa eu ver se consigo baixar bastante aqui para vocês conseguirem ver, tá, então, ó? Então, ao ré, você vai ver aqui que é o primeiro grau. Ó. Bendito seja o Cordeiro. Depois vai pular que é quinto grau que na cruz por nós padeceu. Depois volta para o Ré, bendito seja, primeiro grau de novo, seu sangue, que por nós, Lá, quinto grau, quarto grau, ali, ele verteu e volta para o Ré. Se eu quiser transpor para outro tom, tá? vamos imaginar que eu quero tocar essa música em Sol, por exemplo. Então eu entendi que faz primeiro quinto, beleza, ó, bem dito seja, eu acordo aqui para quinto, tá? Depois primeiro, quinto, quarto, primeiro, beleza? Olhando para o sol primeiro, beleza? Quinto, primeiro de sol, ó, sol, quinto de sol ré, quarto de sol dó cai no primeiro de novo ó. bendito seja o Gordeiro que na cruz por nós padeceu bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu viram? usando esse conceito de graus você consegue transpor tranquilamente beleza? agora sim a questão de inversões e tudo mais Aí a gente pode discutir isso apenas dentro do grupo de alunos do curso, tá? Mas aqui no YouTube eu já passo aqui essa base para vocês de graça, tá bom? E aí vocês vão poder aí fazer os testes, tá? Essa planilha que eu estou aqui usando aqui, ó, esse PDF, tá? Inclusive tem até aqui o, as tríades menores aqui. É, eu vou disponibilizar lá no grupo do Facebook, tá bom? Então, quem quiser baixar essa planilha... Vai estar disponível lá no Facebook, tá bom? Vou postar lá agora, assim que eu postar esse vídeo, eu vou liberar essa planilha lá no Facebook. E vou deixar o link do grupo do Facebook aqui para quem quiser entrar, tá? Baixar essa planilha e muitos outros materiais que a gente posta lá totalmente de graça, tá? E também não sou só eu que posto lá no Facebook. Tem outros professores que postam e tudo mais, tá bom? Outra coisa que eu queria te pedir para você ajudar a fortalecer o canal aí que povo meio difícil para se inscrever, né? Vamos ajudar aí, gente. Vamos ajudar, vamos dar uma força aí, tá? Para a gente fazer esse canal crescer ainda mais, tá bom? E se você quiser se tornar aluno do curso, o link está na descrição, tá? E aí você sendo aluno do curso, a gente vai discutir como é que transpõe também os acordes invertidos, tá bom? Um abraço para você, tá? E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!